Para algumas mulheres é uma época muito agradável e é uma época muito guardada. Para outras é terrível, tem umidade no cabelo, muito suor, muito calor. Hoje vou falar de verão, como você vai ficar muito bem vestida neste calor do Brasil. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a criar um estilo, multiplicar e descomplicar os seus looks. Bom, para ser estilosa no calor, você precisa fazer algumas adaptações. Por quê? Principalmente aqui no Brasil é uma época que a gente sofre muito. Eu digo a gente quem? As mulheres que gostam de se vestir bem, as mulheres que gostam de estar sempre estilosas e aquelas que não enfiam só uma roupa né, larga, uma roupa muito justa, uma calça jeans, uma blusa e sai. Né? Algumas passam muito calor porque colocam muita informação e algumas sofrem com a falta de estilo. Por isso, quando você faz algumas trocas inteligentes, você deixa o teu look mais versátil, e você fica estilosa no verão, e você não passa perrengue de forma alguma. E eu vou te explicar o porquê hoje nesse vídeo. Se você ainda não me curtiu, nas redes sociais é o arroba damaso. Aproveita e se inscreve neste canal aqui, para você não perder nada. Ativa o sininho, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que precisa. Bom, eu vou começar falando aqui... De um item que, assim, pra mim, é um coringa, eu uso bastante e eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que é a calça jeans. O que acontece? A calça jeans no verão, ela causa uma série de problemas se você não sabe usar de forma correta, claro. Tudo a gente tem que saber usar da forma certa, pra não passar perrengue, pra não ficar sem estilo, pra manter o teu estilo pessoal e é claro, né, sempre com a tua personalidade. Então, a calça jeans, você pode trocar por uma pantalona. Eu sempre falo muito aqui sobre calça de alfaiataria, porque a calça de alfaiataria, ela te deixa, assim, muito, mas, assim, super bem vestida no ato, tá? Eu não gosto de parecer tão formal, então, eu sempre coloco com uma camiseta, com uma blusinha, uma regatinha, algo assim. Então, eu resolvi trocar a alfaiataria por uma pantalona, tá? E a pantalona, assim, não precisa ser... É, necessariamente uma alfaiataria daquelas super montadas, né? Aquela alfaiataria super estruturada. A gente tá falando de verão. No Brasil, nós somos bem casuais. E eu vou explicar também para as mulheres que precisam andar assim na linha, precisam ter um estilo mais formal por conta do trabalho. A pantalona pode te ajudar porque você pode escolher tecidos naturais. Aliás, você deveria escolher os tecidos naturais porque eles respiram, Vão deixar a tua pele, né, tua pele respirar e eles não vão te deixar uh, com os tecidos sintéticos, né, com muito calor, porque o tecido sintético ele abafa, então você retém muito calor. Então eu fico imaginando se você usar uma calça, mesmo que seja de alfaiataria, com tecido sintético e que seja preto, Você mal vai conseguir andar sem suar, né, vai sentir muito calor e muito desconforto. Então o que eu tô Pretendendo aqui mostrar para vocês é que vocês podem usar a pantalona de um estilo muito legal, muito casual e para quem trabalha também pode ser usada. Então, vamos lá. Aqui eu tô mostrando, né, falando de uma pantalona de linho e essa aqui é uma pantalona mesmo daquelas, assim, bem bonitonas, daquela, sabe? Com aquela cor, né, esse laranja, esse terracota, é uma cor que você já vai, tipo, chegar chegando, uma cor maravilhosa. E eu tenho certeza que vai fazer muito efeito no teu estilo, no teu, né, estilo é, de vida também. Aqui a gente optou o quê? Por um top, né, ela optou por um top, uma blusinha, né, um topzinho de alcinha, um, um laço, assim, amarrado, maravilhoso, assim. Essa mulher tá impecável, aqui a gente não consegue ver se ela tá de sandália com salto ou uma rasteirinha, provavelmente deve estar com um saltão. E você vê assim que, né, você já tá num estilo, uma coisa que você não precisa estar com aquele uniforme sem graça, que eu sempre falo. A, a pantalona, ela pode te ajudar muito, tá? Nesse quesito, verão. O segundo look, eu trago aqui também uma pantalona um pouquinho mais desconstruída, né? Ela tem esse elástico na, na cintura, né? Ela é super molinha, ela é bem fluida, então aqui não dá para saber se é uma malha ou se é um tecido plano, daqueles bem levinhos, mas isso facilita muito, ajuda muito no dia a dia, principalmente quem tem é, um trabalho mais informal, que você não precisa estar tá com essa pantalona que eu mostrei anteriormente, super estruturada e tal, então você pode colocar essa pantalona com a, essa blusinha de gola um pouquinho mais alta, né, igual a que eu tô usando, só que a minha tem manguinha, a dela é uma... uma ela sem manga, né? Um pouquinho mais cavada e dá super certo. E aí, você vai fazer o quê? Colocar uma rasteirinha. Aqui, gente, não adianta você colocar um salto, porque o salto não vai casar muito bem com esse tipo de modelagem, com esse tipo de tecido. Ainda mais porque a gente está falando de um estilo casual, que é uma coisa mais simples, uma coisa mais pro dia a dia, uma coisa super informal. Então, evita colocar um salto... Com essa, esse tipo de calça, que é o que vai acontecer, principalmente se for de malha? Essa, esse, ele vai dar um look, assim, muito exagerado e completamente fora da casinha. Afinal, ao invés de você colocar uma, um sapato, né, elementos que vão deixar você mais casual, você, parece que você vai tentar ser elegante, ser chique com uma coisa que é para ser casual. Então, opte por uma sandalinha, por uma rasteirinha. Gente, não precisa ser uma rasteirinha de mau gosto, pode ser uma rasteirinha igual a dela muito fininha, muito linda, é, pode ter brilho, se você não preferir, é, pode ter a, a, as tiras mais grossas também. Sem uma rasteirinha, vale muito a pena. Aqui já estou falando para quem trabalha, tá, no um estilo mais formal. E aí a gente vai falar de, de uma advogada, de uma médica, né, que precisa mesmo, não pode assim, dependendo da clínica que ela trabalha, do escritório de advocacia, não pode simplesmente sair com uma, qualquer peça e, né, e trabalhar. Tem todo um dress code. Então, aqui eu tô mostrando uma blusinha, tá? E não é, é ela é aqui, parece um, um cropped, mas ela não aparece a barriga. Isso é muito importante que não apareça barriga por, gente, N motivos, tá? Médico, principalmente, por questão de higiene e autoridade e tal. Se você não trabalha numa... Você trabalha numa, numa agência de, de publicidade, ou de, sei lá, de, de estilo, de moda, não tem problema nenhum você ir, né, mostrando a barriga. Mas, na, né, no formal, você não pode, tá? É, são raras as vezes que vocês vão me ver falando disso, né, que pode não pode, mas a gente tá buscando um, né, a gente tá falando sobre um trabalho formal. Então, aqui é o que eu penso que seja melhor, né? Ao invés de usar esses tons mais vibrantes, como aquele laranja, neon, um verde, uh, fluorescente, você usa tons mais apagados, tá? Que não necessariamente são tons chatos, né? Como a gente tá vendo esse aqui. Esse tom é muito bonito, ele é bem apagadinho, é um tom mais claro e ele é a cara do verão. Provavelmente, esse, essa pantalona é de linho, né? E você vê que o caimento dela é perfeito. Outra coisa que tem que ter em mente quando usa pantalona, calça flare, essas calças que são mais alongadas, até a wide leg. Wide leg, a calça jeans, eu vejo muitas meninas, né, as adolescentes usando com tênis e fica meio empapuçado assim, mas é o estilo do, das adolescentes. Se você quer um estilo mais, mais adulto, um estilo, né, que não passe a imagem de uma adolescente, é legal você levar até uma costureira. Pra ela fazer a barra, tá? Isso é muito importante e fica assim... É, parece que não, mas dá uma olhada com uma pantalona assim... Parece uma pata de elefante, né? O negócio fica muito feio quando você não faz a barra. Parece que você simplesmente pegou de alguém emprestado e nem né, se deu o trabalho de fazer uma barra. Por isso que é muito importante. Quando eu falo que os detalhes fazem muita diferença, é, são esses detalhes também. Não é só de um acessório, de um brinco, de uma pulseira. A barra muito bem feita faz uma diferença. Mesmo porque, se você usa uma barra é, muito comprida, e aí você vai começar né, a pisar nessa barra, ela vai ficar todo, o tecido vai ficar todo comido em volta. Isso não traz para você uma imagem bonita, uma imagem poderosa, uma imagem de alto valor. Parece que realmente você não se preocupa com a tua imagem, que você só colocou uma roupa, só colocou uma calça. E saiu. Então, tenha essa preocupação, né? De estar bem alinhada com uma imagem de alto valor. Uma pessoa que realmente se preocupa com o teu estilo, com a tua imagem, né? Pra você não dar essa bala fora. Então, vamos lá. Pantalona. para quem precisa de um trabalho, que tem um trabalho formal, que precisa estar sempre, sim, é, na linha, você vai preferir essas pantalonas que têm a cor mais lavada. Esses tons mais pastel. Ah, não precisa ser aquele tomzinho muito rosinho, muito verdinho, mas esses, tom, esses tons lavados fazem muita diferença. Agora, se você tá a passeio, tá no estilo mais casual, nada te impede de usar cores e cores bem fortes, tá? Se isso for claro do teu estilo. E assim, tem gente que é, né, tem mulher que não abre mão de jeito nenhum de usar uma, uma boa calça jeans. E aí, o que eu vou falar pra você? Ah, te vira, né? Te viramos 30 Arruma uma pantalona e usa. Fala, Marcela, eu nem gosto de pantalona. O que, que eu faço no verão, então? Passo calor? Não. Você vai buscar uma calça jeans que seja mais adequada para o verão. E como é essa calça jeans? Evite ao máximo as calças jeans muito agarradas e muito apertadas. Tipo, skinny, né? Essas que não tem muita, muita mobilidade também. Essas que são bem tradicionais e que não têm o elastano. São mais complicadas. Procura um jeans que seja um pouco mais leve e mais afastado do corpo. E aí, pode ser também uma pantalona, pode ser uma wide leg, pode ser uma pantacor O ideal é que ela seja afastada do corpo. Mas também não precisa ser uma maxi, né? Uma calça jeans oversizing. A gente olhando aqui, olha esse primeiro look. Ela tá assim, muito verão, né? Mulher que não, é... que não abre mão da tua calça jeans. Então, ela tem esses, né, esses rasgos... Uh, essa lavagem, né, de destroyed em cima, é uma calça jeans mais clara, ela é afastada do corpo, tem essa barra aí também, que ela tá toda desfiada, ela tá com uma sandália com os dedinhos de fora, uma, uma blusinha, né, um top branco, uma bolsa branca, óculos escuro cabelo preso também, que, gente, faz uma, uma baita diferença, né? Eu com esse cabelo aqui no verão, eu não me aguento, porque é muito cabelo e, gente... Faz calor, né? Eu tô morando no litoral, então faz muito calor. Eu basicamente, né, prendo o cabelo, faço um coque, é, ou saio assim, né, prendo metade do cabelo, porque faz muito calor. E outra, o cabelo preso também te deixa mais, né, com um look mais diferente. Dependendo de como você faz, você fica até com uma imagem mais sofisticada. Porque você traz os fios todos pra trás, e isso eu falo pra mulheres que têm cabelo liso e cabelo cacheado também, crespo. Quando você traz todo o cabelo para trás, né, você começa a alinhar mais e você mostra mais o teu rosto. Então, isso também diferencia no dia a dia de quem só anda com o cabelo solto, por exemplo. Nessa segunda imagem, ela tá assim, maravilhosa. Eu olhei essa mulher e falei, nossa, eu queria um look desse. Ela tá com uma calça bem ampla, parece ser uma pantalona, uma, uma, uma calça uh, flare, mas daquela flare bem largona mesmo. Uma blusinha amarela, e não é aquele amarelo muito forte, né? Que eu me identifico muito com esses tons mais lavados, mas também nada impede de você usar um tom bem é, vibrante. Mas ela tá com um tom aí, um tom amarelo, um mostarda, uma coisa mais, é, mais lavada. Alcinha, né? E uma sandália, uma rasteirinha. Então, olha só, a barra da calça dela tem que estar tá muito alinhada. E aí, gente, é muito difícil você é, fazer uma barra que você consiga usar. Essas duas, né, ou três tipos de salto. Rasteirinha, um salto médio e um salto muito longo. Então, você tem que ver aí o que você usa mais, o que combina mais com a tua calça. Isso é uma regrinha de ouro, tá? E aí, você vai adaptar um pelo outro. Se você acha que essa calça, igual a desta mulher, combina muito mais com um salto alto, faça a barra para um salto mais alto. Se você conseguir fazer, né, você ela fala, olha, acho que dá para usar com uma rasteirinha, dá para usar também com um saltinho um pouco maior, você consegue pedir pra costureira, né, deixar, você sempre prova. Começa pela rasteirinha, porque não pode é, arrastar pelo chão, né? Afinal, você não quer arrastar todo o lixo da rua e não quer ficar pisando também nesse tecido. Então, você ajusta pela rasteirinha e aí você vê até onde vai o comprimento que você consegue, né, usar com esse salto um pouquinho maior, tá? Isso é uma regrinha de ouro que vale muito a pena. Não tenta usar a mesma calça que você vai conseguir usar com, de, com tênis, rasteirinha, com uma que você vai usar com salto 15, por exemplo. Não vai dar certo. Alguém aí vai sair perdendo. E aqui também, né, o contrário da que eu mostrei anteriormente, anteriormente não, na primeira, né? Que ela tá com uma calça clara também, uh, mas ela tá com tons de preto, tá? Quebrando aquela ideia é aquela regra boba que não pode usar preto no verão. Gente, se eu não pudesse usar preto no verão, o que, que eu ia fazer da minha vida, né? E o que outras pessoas também que gostam de preto iam fazer da vida. Então, é uma regra boba que não tem nada a ver com moda, nada a ver com estilo pessoal. O que eu tô falando aqui pra vocês é que dá pra usar sim. Você usa, pode usar uma bolsa bem grandona, aquela bolsa statement, que a gente fala que é aquela bolsa que... Sabe? Quando você chega, a primeira coisa que vê, assim, aquela bolsa bonita, estruturada, isso é uma bolsa statement. Como pode ser uma bolsinha tiracolo uma clutch, aquela carteira de mão, né? E aqui também a gente não consegue ver o que ela tá usando, parece um, um sapato, não dá pra ver direito, mas é a mesma coisa, ela pode estar tá usando ou uma rasteirinha, ou uma, um salto maior, lembrando sempre que a barra tem que estar tá assim, nos mínimos detalhes, tem que mandar... Sim, na costureira, pra ela fazer uma barra bem legal. Falando de short, né, chegou o verão, todo mundo quer usar short e tal. E o que que eu digo do short muito curto, muito justo? Não funciona muito no verão. Eu vejo até, assim, algumas meninas aqui na praia usando shorts muito justo, muito curto. Eu fico, sabe, me dá até uma agonia, porque eu falo, gente, como é que essa pessoa vai tirar depois, né? Você tá andando na praia, aquele calor insuportável, como é que você tira? E assim, o short curto, ele vai super bem, né? Não tão justo, gente, tô falando do short curto. O short curtinho, ele vai bem em vários lugares. Ele vai bem um passeio, no, no cinema, num passeio com as amigas, num date, num barzinho, em alguns lugares que são menos formais. Mesma coisa da, da calça da pantalona que a gente tava falando agora, tá? O que vai diferenciar aqui é... O tamanho do short, né? E o material também. Você pode usar uma bermuda, jeans? Pode. Mas é aquilo que eu falei. Dependendo da bermuda jeans, ela vai ficar tão pesada que é mais fácil você usar uma alfaiataria, um short de alfaiataria. Na verdade, é uma bermuda, né? De alfaiataria, porque ela é um pouquinho mais comprida. E ela é mais soltinha e ela também é muito mais elegante. Gente, quem não lembra daquela cena da Diller Roberts, né? Eu acho que é do finalzinho, olha o spoiler ela com aquela, né, aquele blazer maravilhoso, e com uma bermuda, né, se eu não me engano, era uma bermuda, era um conjunto vermelho, laranja, algo assim, queimado, aquela bermuda bem largona, assim, na altura do, do joelho, e assim, muito chique, não fica com cara, né, que eu vejo o pessoal falando, ai ah, fica com cara de velho, ah, envelhece muito, não, se você souber usar, não vai te envelhecer, não vai, né, te deixar com um look ultrapassado, nada disso, muito pelo contrário, vai te deixar muito mais elegante, você vai ficar muito mais bonita, e eu tenho certeza que as pessoas ainda vão tentar te imitar. Então vamos lá para o primeiro look. Olha a elegância desta mulher, assim, eu fico chocada, fascinada, porque não tem nada demais, não tem aqueles acessórios mirabolantes, é, muita informação, ela tá com um, um visual bem minimalista, uma bermuda, cintura alta, de alfaiataria, tem até os passantes, né? Num tom, assim, off-white. Uma regatinha preta básica, sem nada, não tem nada nela, né? E aqui eu ouso dizer que ela estava com... Não, não tinha, né, o resto do look, mas eu ouso dizer que ela provavelmente estaria com uma rasteirinha. Porque combina muito bem esse look com uma rasteirinha. E se você pode, né, numa casual friday usar uma rasteirinha no seu trabalho, use, senão você pode usar um saltinho também, um pouquinho, né, mais alto, não tem problema nenhum. É, eu gosto de evitar um salto muito alto com esse tipo de bermuda, na minha concepção não fica tão elegante dependendo do salto, tá? E assim, tem uma série de questões aí de proporção também, esse assunto para outro vídeo mas que, dependendo do que você for fazer, não vai causar, vai te achatar, então, assim, se você puder evitar um salto muito alto, tiras, né, muito grossas na, na sandália, é legal, sim, usar uma rasteirinha. Aquilo que eu falei, gente, aqui ela tá usando um escarpão. scarpan é algo que dá muito certo, muito mais do que sandália, ao meu ver, nesse tipo de look. Mas, assim, ela parece ser uma mulher alta, né, ela... O tipo de corpo dela também permite. Eu não tô falando que outros tipos não permitam. Mas é que é muito mais fácil uma mulher assim, que é mais padrão, conseguir fazer essa combinação, tá? Mas assim, nada demais também que uma mulher que não seja o padrão faça. Eu faria, assim, muito bem se eu salto, né? Claro. Então aqui ela tá com uma... Um, ela trocou o preto, né? Por uma blusa, um top. Um cropped azul marinho. Ficou maravilhoso também. Assim... É, passa ou não passa essa ideia de uma mulher muito mais elegante do que essa que tá com esse short, né? Às vezes tá um short mais oversize, é, mais destroyed, que, que não é muito, né? na verdade não é pra trabalho formal. Então você vê a elegância e você vê que ela não tá parecendo ultrapassada, né? Tem gente que fala, ah, ela parece, sei lá, eu, a minha tia... Eu tenho algumas amigas que usam esse tipo de bermuda, mas assim, gente, de uma forma que realmente envelhece, tá? Então é legal que você tenha essas referências que, que vão te deixar com um, uma imagem, nossa, mais Jovial é tipo, é muito, muito de senhora, né? Falando, mas que vai te deixar com um visual mais atualizado, uma imagem mais atualizada, e é lógico, né, com uma imagem de alto valor. Então, assim, presta atenção no comprimento do, do, da bermuda, no tipo de tecido, no sapato que você vai usar, tá? E na blusa, acessórios, cabelo, isso tudo faz diferença, gente. Look do dia não é imagem, tá? A imagem é um composto de roupa, de unha, né? De, de esmalte, de maquiagem, de penteado, de cabelo, de uma porrada de coisa. Então, presta atenção nisso. E esse terceiro look... É, tem uma, uma bermuda, né, que tem até essa, esse vinco e, bom, ela dá uma, uma armada, né, ela fica um pouquinho mais armado, mas ele fica bem legal. Percebe também que ela tá com uma camiseta branca, uma Muscle tee, né, que essa camiseta aqui não é uma regata, mas também não é uma t-shirt, e ela tá com os acessórios bem mais chamativos, a gente vê aqui que essa sandália também tá usando bastante, né, com essas tiras bem grossas, essa bolsa verde aí que dá, né, um, um, um ponto de cor que é bem bacana, e o óculos, né, que é branco, normalmente as pessoas usam, né, aquele óculos preto, e ela fez bem diferente, ficou muito legal, a cara do verão, é isso. Você tem que ver aquilo que se encaixa mais na tua, no teu estilo pessoal, no teu estilo de vida, e usar aquilo que você gosta e aquilo que te faz bem, aquilo que te faz se sentir bem, tá? São três estilos aqui que eu mostrei de, de bermuda, né? E as bermudas são praticamente da mesma cor e são estilos bem diferentes. Então, você precisa ver aí onde você se encaixa, não tem só esses estilos, tem uma porrada aí de estilos para você, é, você ver, pesquisar e ver onde você se encaixa para você fugir do shortinho, jeans muito curtinho muito apertado. Mas aí, Marcela, eu não gosto de bermuda, não gosto. É uma coisa assim, ou eu uso short, short curto, ou eu não uso. O que, que eu vou falar pra você fazer? Usar uma pantacur. Né? que a pantacur é um pouquinho mais longa, não é uma pantalona, ela é mais, é mais curta que a pantalona e mais comprida que a bermuda, e ela vai, assim, vai te dar esse ar Bem atualizado, com uma imagem mesmo de alto valor. Pra quem realmente... Ai, ah, Marcela, não tenho estilo nenhum, mas eu queria começar. Começa pela pantacor. Pronto. É assim. É estilo na hora. Aí você vai preferir o quê? Essas cores, né, os tecidos mais leves. Pense sempre nisso. E as cores que são mais práticas pra você. Por quê? Pra você não ficar perdendo tempo. Ficar combinando cor. Aquele mundo de cores, né? Que eu sempre falo, você tem aquele arco-íris no teu guarda-roupa. E você nem sabe, é, na maioria das vezes, o que você vai usar. Né? como você vai combinar aquilo. Pode ser bem colorida, pode ser neutra, pode ser até uma cor escura. Se você não abre mão disso, né? você também tem que ter na tua cabeça as coisas que você não abre mão e as coisas que você, tudo bem, vai. Eu posso fazer isso, eu posso trocar a bermuda pela pantacur, por exemplo. É aquilo que vai funcionar para o teu estilo de vida e a gente vai falar desse primeiro look que eu achei maravilhoso, muito, mas assim, muito casual e eu usaria muito fácil, muito fácil mesmo. É uma panta cor bem leve tecido, você vê que é bem, bem leve. E ela tá com o sapato metalizado, né? Ai, mas metalizado de dia pode? Pode. Ah, no verão pode? Pode. No inverno pode? Pode. à noite pode? pode? Pode. Pode. O que você quiser, desde que você se sinta bem, que fique bonito. E você, sabe, consiga bancar aquele look, tá? Look, acessório, roupa, qualquer coisa. E aí, ela tá com uma, uma blusinha que, né, usou muito no verão passado, eu acho que vai continuar também, e aí uma listradinha também, né, cropped, e ela amarrou uma blusa, uma camisa, se eu não me engano, parece uma camisa na cintura, bolsinha, né, dessas menorzinhas que tá usando bastante, eu uso muito, nossa, assim, dá muito certo, óculos escuro, e é isso, assim, ela tá muito casual, muito cool, muito, sabe, ai, não demorei nada pra me vestir hoje, é isso que ela tá passando, ela passa Exatamente essa mensagem. Essa aqui tem um estilo um pouquinho mais diferente, né? A dela é um pouquinho mais estruturada e é de alfaiataria. E aí, o que que ela fez? Ao invés de colocar um salto, né? Um escapã de salto, uma sandália de salto, ela colocou uma rasteirinha com umas tiras bem fininhas. Isso deu assim, um... nossa, daria pra ela trabalhar assim muito, mas assim, muito fácil, tá? E essas cores mais escuras, né? Aquilo que eu falei você tem que ver quais são as cores que funcionam pra você, né? Essa cor aqui, esse marinho, funciona pra você, funciona pra ela, beleza. Ela também combinou com essa blusa estampada, né? Colocou aí também uma, uma bolsa que é bem mais clara, né? Pra você ver que você não precisa combinar a bolsa com sapato, com cinto, com nada. E esse óculos de sol, né? Meio caramelo, meio laranja, ficou maravilhoso, né? Cabelo preso também, todo despenteado, é isso cara do verão, maravilhosa, com tons escuros, tá? E pra fazer a contrapartida aqui, essa moça maravilhosa tá com tudo branco, né? Tudo claro. E o que eu acho interessante aqui é que mesmo ela estando com uma... é a Luísa Brasil, gente? Eu tô... eu tô sem óculos aqui, mas parece que é. Mesmo ela estando é, né? toda com, com cores neutras, né? Off-white, branco, ela consegue colocar cor e colocar muita informação de moda aqui, tá? Então a gente vai analisar bem esse look. Primeiro, que ela tá com óculos de sol, que ele é geométrico, tá? Ao invés daquele óculos normalzinho e tal, ele tá todo, ele é todo geométrico, já sabe, já faz aí um, um estilão dela. A camiseta branca tem esses, essa estampa, né? É uma estampa localizada localizada é como ela tem um silk, que ela não é toda estampada. Então, e essa estampa é toda colorida, né? Começa por aí. Não é uma faixinha preta, não é um listradinho preto, marrom, nada. Ela é toda colorida. E aí também ela tem essa pulseira, não sei se é uma pulseira ou um relógio, né? Que também é toda colorida de um lado. E do outro, parece um animal print, né? Se eu não me engano aqui. Vamos ver aqui na hora. Não, gente, é uma corrente. Né? Maravilhosa também, nossa, amei. E a bolsa, né? A bolsa é um animal printing, é uma bolsa de oncinha. Então, assim, a maioria das pessoas optam, né? Gostam por usar é, bolsa de estampa de oncinha quando você tá toda de preto, né? Ou com, com looks assim, tão de marrom, essas coisas. É aquela já, né, Colocou num branco, ficou assim, perfeito. E a sandália, né? Preta, eu acho, assim, dificílimo combinar, né? não vou negar. Tem sandália que não fica legal, mas ela colocou uma sandália preta que também é colorida. Tem esse verde, tem esse amarelo embaixo. Então, assim, ela transformou um look que seria um look básico, um look neutro, num look com muita informação de moda. Dá pra você usar? Você precisa, né? Você pode usar as cores que você quer, né? sejam elas quais forem, <risos> pra uh, usar isso a teu favor. Pode ser coloridona, pode ser vibrante, pode ser apagada, pode ser lavada, pode ser rosa bebê, pode ser toda branco, toda preta, cinza, amarela, tá? Aí é você que vai fazer o tom e você que vai decidir a cor que você vai usar, além do modelo e tecido, lógico, da pantacor. Então, não precisa usar o shortinho é, muito curto, não quer usar bermuda, opte pela pantacor, dá muito certo. E aqui também eu não trouxe nenhuma, mas tênis, gente, também dá certo, tá? Fica muito legal. Principalmente se for um tênis... Eu gosto muito do, do tênis branco porque ele é muito coringa e ele vai, assim, praticamente com tudo, tá? Não com tudo, mas praticamente com tudo e é muito mais fácil, né? Eu acho muito mais fácil de combinar do que com um tênis preto, por exemplo. Outra peça, né, que eu vejo muita gente que se engana usando, a primeira coisa que pensa, né? Ah, vou comprar ou vou usar um vestido de malha, daqueles bem justinho. Que erro, que erro. Uma que o vestido de malha marca muito, e a maioria das mulheres se incomoda com isso, então fica toda hora, né, puxando, se sentindo mal. E outra, que você tendo um vestido com um, um tecido leve, um tecido natural e amplo, vai te deixar mais elegante, vai refrescar mais, por incrível que pareça, mesmo ele tendo muito mais tecido, e você vai se sentir mais bonita, mais estilosa. E assim, se você não acredita, testa testa, e aí depois você me fala. Eu vou te mostrar aqui, primeiro, né, esse tecido, ele nem é um... Esse tecido, não, esse vestido, ele nem é um vestido, sabe, compridão, ele é um vestido, parece de linho, é bem simples, bem básico, e é isso, gente, verão, quanto menos informação, assim, é, você colocar, sabe, de muita, muita joia, muita pulseira, tem gente que gosta de usar. Se você gosta e se sente bem, ok. Se você vai usar só porque tá na moda, Vai dar errado, tá? Vai dar ruim. Então, assim, prefiro muito mais um vestido assim do que ele cheio de informação, cheio de babado. Sei lá, parece que me sufoca. E esse amarelo também tá a cara do verão. Esse outro vestido também, gente, é a cara do verão. Por quê? Ele é de linho. O linho tá super, super, super em alta. E esse tom também, né, esse linho cru, ele tá muito, muito tendência também. Ele é muita tendência, tendência super confirmada. Eu acho que já tem o quê? Uns umas duas estações, se não mais, que uh, eu tô vendo esse tipo de, de vestido, né, na, por aí no guarda-roupa das mulheres professionistas, as que, né, estão sempre uh, usando as tendências. E assim, toda natural, né, ela também tá toda natural, vale aí um, uma rasteirinha, sabe, de couro, uh, um caramelo, alguma coisa assim bem simples, essas pulseiras bem grandes, né, que eu tinha falado há pouco. É, dependendo do que você usa, mas olha só a sofisticação e a leveza dos acessórios que ela tá usando. Isso também combina muito com ela, com o cabelo, maquiagem, né? Aqui ela não tá usando nada, mas aquilo poderia muito bem estar tá usando uma rasteirinha de couro marrom, daquelas bem hippies mesmo. Que funcionaria muito assim, mas muito bem mesmo. É, é necessário que se veja o estilo, né? Eu sempre trago estilos diferentes para vocês entenderem que dá para usar uh, basicamente, né? Ah, estamos falando de vestido de linho, né? Vestido de linho na altura do joelho. Poxa vida, quantos vestidos de linho na altura do joelho tem? Quantos modelos? Quantas cores? Quantos tipos de, de, de linho, né? Qual a... Uh, o tipo, tipo também, se ele é mais fininho, se ele é mais pesado, se ele é mais encorpado. Isso tudo dá o tom, tá? Assim, não o tom de cor, mas o tom de, de estilo, do teu estilo, do teu estilo próprio. Que eu vou te mostrar mais um, né? É um estilo, é, nossa, assim, eu acho muito legal. É como se fosse, mas não é, né? Uma chemise, é um vestido que tem uma manguinha, ele é virado... Tem essas pregas aqui, ele tem uma fenda, né, no joelho. Tem esse decote em V, super reto, não tem muita informação. E aí, né, a bonita tá com um chapéu maravilhoso. O brasileiro não é acostumado a usar chapéu. Não falo nada porque eu também não sou, né, por alguns motivos também. Gente, usar chapéu com esse cabelo não é fácil, né, é, é um pouco complicado, mas eu acho lindo. E também, ela poderia colocar aí uma... uma Ia falar gladiadora, mas, nossa, vai soar muito, anos 2000, né? Mas poderia, sim, ser uma sandália dessas que vai amarrando, né, no, no, no tornozelo. Poderia ser uma anabela, né, de corda. Poderia ser uma porrada de coisa. E aí, conforme você vai mudando os acessórios, você também consegue mudar mais o estilo de quem tá usando, né? No caso, vai ser o teu. Então, observa bem, tá? Tá? Todas essas mulheres que eu postei aqui para vocês, que eu coloquei aqui nesse vídeo para vocês, é, o estilo de cada uma, tá? Você pode sim fazer do verão uma época agradável, uma época que você consiga usar roupas bonitas, se sinta elegante, se sinta bem vestida, se sinta estilosa, sem passar perrengue, sem passar. É, sufoco, sabe? Ai, choveu, eu tô com um salto enorme, não consigo andar. Ai, mas essa tava muito transparente agora. Ai, eu preciso passar no shopping pra comprar. Sabe? É, é, é questão disso, de você ver, de observar tudo que tá à tua volta, tá? Eu falo muito assim, falo pouco até, sabe? De clima, mas eu pensava muito nisso. Quando eu saía de manhã e só voltava à noite, o que, que vai acontecer? Pra não ser pega desprevenida Porque é horrível você sair e ficar, sabe, com o pé escorregando. Numa, numa rasteirinha que às vezes incomoda, né? Ou ficar com o pé encharcado, com um, um, um tipo de sapato que não é para chuva, né? ou passar frio porque de repente... Fez... São Paulo tem muito disso, né? Fez 30 graus de manhã e a noite tá com 18. E aí você tá lá toda, né? Com é, toda calorenta e vai passar frio para voltar para casa. Então, tem que pensar no, no, no, em tudo, assim... E são coisas, gente, que eu falo, tem que pensar em tudo, parece que tem uma lista, assim, interminável de coisas que você tem que pensar. Mas é como se você, eu não sei se você dirige, mas quando eu, eu comecei a dirigir, eu morria de medo. Eu falava, nossa, eu tenho que olhar o retrovisor, né, do, do carro, tenho que olhar no, aqui na lateral, eu tenho que ficar preocupada com a marcha, eu tenho que segurar no volante, eu tenho que ver quando eu tenho que trocar marcha, olhar dos lados pra ver se não tem motoqueira, porque eu não quero atropelar uma pessoa, um animal, um cachorro. Como que eu vou conseguir? Isso é natural, né? Entra no carro e eu sei, né? Tudo vai fluindo lá. Hum, sabe, não é? Não tenho que parar e ficar pensando no que eu vou fazer. Nossa, agora eu preciso olhar para o retrovisor. Agora eu preciso ver. Não, é automático. É a mesma coisa quando você começar, né, dar seus primeiros passos e começar a buscar o teu estilo pessoal. Isso vai ser automático, não vai te demandar tempo. Porque o vestir, né, o descomplicar que eu trago para vocês é isso. Vocês não, né, não terem né, muito tempo para se vestir, não ficar tomando tempo. Porque é horrível isso, você ficar demorando, demorando, procurando roupa, tirando tudo do armário e você sai. Tudo bem, você saiu linda, mas você chega em casa e fala, caramba, olha isso. Tá tudo em cima da cama, tudo na cadeira, tudo no chão e aí você tem que guardar tudo de novo. Sabendo que amanhã você vai fazer a mesma coisa ou você vai se enfiar na mesma roupa e falar, dane-se, não consigo, é. Então, o vestir também tem que ser descomplicado. E é isso que eu trago pra vocês, todo vídeo, toda, todo reels que eu faço em todas as redes sociais. Então, bonita, se você ainda não me segue, né, nas outras redes, nas redes vizinhas, é o arroba Damaso. Vai lá e me curte, porque lá tem sempre alguma dica, tem sempre alguma coisa assim mais rápida e fora os stories, né? Que eu vou falando sempre, dando dicas, vou respondendo as minhas, uh, as minhas seguidoras. Então, curte e aproveita curte esse vídeo também, tá? Pra ele chegar pra mais pessoas, mais mulheres que precisam ouvir isso. Eu vou ficando por aqui, mas eu tenho certeza que a gente se vê lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Música